If I go, will you go? If I pay will you? Olá, galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte: fica comigo, assista essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma ferramenta grátis, totalmente grátis, para você estar tá aplicando, né? Atuar hoje em seus projetos online na internet, beleza? Ao qual também esse vídeo vai fazer parte da nossa playlist de ferramentas grátis que eu deixei para você aqui passando aqui no card aqui em cima. Tá bom? Eu vou deixar para você aqui também aqui embaixo da tá descrição do vídeo, para você não perder essa ferramenta, tá bom? Então, para você que quer hoje, né, é trabalhar com teu, os teus anúncios, tá bom? Muita gente aí atua com vários projetos, ok? Com anúncios e quer colocar aquela musguinha de fundo, tá? Então, não sabe com a música colocar porque até porque hoje da direito autorais Essas músicas que você tá aí trabalhando e não sabe você que está um bloqueio, né, e prejudica bastante aí o teu projeto no Facebook Ads, OK? Nesse vídeo aqui, cara, eu vou te, eu vou te apresentar para você, vou te mostrar uma ferramenta totalmente grátis do próprio Facebook, tá? Para você baixar as músicas e passar a utilizar, porque okay, não tem os anúncios então os vídeos de anúncios tá bom então eu comecei a utilizar isso aqui porque também é uma dor muito grande da, da galera tá muita gente tá fazendo busca pesquisas então para ajudar a galera essa esse vídeo aqui Vai te agregar bastante para você estar tá acompanhando aqui mais de perto, tá bom? E como que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui, tá? Essa ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre ela para você também tá adaptando, né? E levar totalmente para o negócio, tá? Vai baixar todas as músicas que você vai poder utilizar a partir de agora, tá? E vai chegar, vai parar com todo esse tipo de. Dúvida né, de qual música utilizar no teu anúncio, tá bom você uma postagem até, ok, não importa, mas isso também vai dar muito problema, se você pegar qualquer música aí, tá, colocar no fundo do, do vídeo, que eu vejo bastante, a galera colocando aí, cara, isso vai te prejudicar demais, porque isso vai dar direito autorais, ok, muita gente vai estar... Tá perdendo aí é, o teu as suas postagens, inclusive os anúncios também que eu bato muito nisso na tecla para você não estar tá aí caindo aí nesse problema, beleza? Essa é uma grande prejudicação para você, beleza? Então bora para nosso conteúdo aqui que é a parte que eu gosto de poder agregar para você, tá bom? Mas antes de tudo, se você já gostou da ideia dessa aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixe seu like, o seu comentário, tá bom? E não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado, né, quando eu lançar um vídeo para você aqui, o YouTube, né, tá te notificando que de forma bem clara e objetiva contigo. Beleza, então bora com na prática que eu gosto de poder agregar e entregar para você aqui no canal. Beleza, bora então, pessoal. Que é bem o seguinte: o processo é muito enrolação. Tá bom. Aqui você vai vir no Google, certo? Você vai colocar aqui ó, coleção de sons do Facebook. Tá bom, vai dar um inter, certo? E no primeiro link você vai clicar nesse primeiro link, ok? Ao clicar nesse primeiro link você vai cair aqui ó, nessa ferramenta, ok? Essa ferramenta aqui, aqui vai ser o estúdio de criação. Tá bom, você vai rolar aqui embaixo. Tá bem simples. A, fer a ferramenta, bem simples, bem intuitivo não precisa fazer em cadastro porque se você tiver já uma conta já logada no teu Facebook automaticamente já vai ser reconhecido tá bom então ele já vai cair direto tá bom com o link que eu deixei pra você embaixo a descrição do vídeo para você tá acessando então você vai rolar aqui embaixo zero você vai rolar e que vai estar tá aqui todas as faixas de músicas tá exclusivas que é que são totalmente sem direitos autorais ok mas lembrando galera que você pode estar tá acessando essa ferramenta aqui Ok, a partir do teu próprio Facebook, tá? Se você tiver uma conta, uma conta específica do teu Facebook, tá, você já vai cair aqui automaticamente, de forma automática, porque ele já vai reconhecer que tu é já é um usuário, que tu já tem uma conta aqui já criada, tá, e vai poder já está utilizando, tá? E vai estar tá acessando aqui já essa ferramenta que é de graça, de graça, totalmente grátis. Não te preocupe que eu vou deixar pra você aqui embaixo da descrição do vídeo, tá bom? O link da ferramenta para você clicar já ir direto já para essa página aqui. Você já começar já é escolher todas as músicas que tu quer, né? Utilizar nas suas postagens, nos teus, teus anúncios, na né? das suas campanhas de anúncios. Então você vai poder utilizar a partir de agora, tá bom? Vou colocar para você aqui só como exemplo aqui, ó. A primeira música, tá? Você pode escolher várias, tá bom? tá tocando, ok? Aqui essa é, é aqui a primeira música, então a segunda música. Pausar aqui, ó. A segunda música, beleza? Então são várias músicas que você pode estar tá baixando aqui. Tá? São várias, ó. Várias, várias, várias, várias, beleza? Então aqui, ó. Você pode tanto baixar, né? Por essa setinha aqui, ó. Essa setinha ou aqui embaixo, tá bom, ó. Ok, quando você der um play aqui, ele vai tocar e você pode estar tá baixando aqui, não tem problema nenhum, certo? Vou, vamos fazer um teste aqui para você ver, ó. Eu vou clicar aqui nessa, nessa setinha, vai, pra, vai abrir, vai para você essa tela, vai baixar para você aqui embaixo, ó. Ok, ó? Tá baixando. Você pode baixar todas, se você quiser todas, tá bom aqui, ó? Outra, outra aqui, ó. Outra faixa, tá bom? Você pode baixar todas que você quiser utilizar. Eu super recomendo que tu crie uma pastinha no teu computador para você estar tá, é, baixando esses áudios dentro, tá? Por exemplo aqui, ó. Vou, vou entrar aqui entrar na parte do meu computador aqui ó, tá, vou clicar em download, certo? E aqui ó, vai estar aqui a, a parte aqui ó, tá sendo baixada aqui a música né, inclusive ó, tá vendo ó, a faixa tá sendo baixada, ok ó Baixamos, tá? Coloca aí aqui no peixinho Temos bem aqui, vamos só arrastar pra cá, certo? Vou colocar aí o que pra cá, certo? Então aqui, são as duas faixas, são essa aqui, que eu tô aqui no, no, no cantinho aqui, ó, tá? E essa aqui, são as duas faixas, você pode criar uma pasta ó. Vou clicar aqui, novo, certo? pasta aqui, ó, áudio. Ou você pode colocar o seguinte, ó, músicas... Tem direito autorais. Beleza? Você pode arrastar aqui dentro todas as, as faixas de música que tu for utilizar. Você pode colocar aqui dentro, beleza? Eu super recomendo, cara, muito bom. Você poder ser organizado, tá bom? Da tuas campanhas, nos teus negócios. Isso vai te trazer mais um, uma visão a mais, tá bom? Para você estar tá executando com mais é, credibilidade, tá bom? Até para você mesmo se atuar, tá, galera? Então essa ferramenta aqui vai te propor isso, você poder estar tá utilizando todos os áudios, tá bom? Que são totalmente sem direitos autorais do próprio Facebook, tá? E lembrando, galera, que eu já procurei também o Facebook para tirar essas dúvidas, para ver se realmente tá se tinha uma, um, uma, uma biblioteca específica para você estar tá baixando música nela, apropriada, sem assim, direitos autorais, da própria ferramenta, certo? Então eles me indicaram, eles me informaram que aqui é o um estudo de criação muito top, né, para você estar tá pegando as músicas, tá bom? Aqui da própria ferramenta, ok? E poder utilizar em nossos projetos online, nas nossas campanhas de anúncios, tá bom? Nas nossas postagens, inclusive. Tá, então você vai poder utilizar agora sem nenhuma prejudicação, né? De contra e direitos autorais, tá bom? Então, isso é muito importante. Pega essa visão e aplica em teu negócios, tá bom? Passa agora a utilizar somente músicas que são permitidas, né? Até o próprio YouTube também, né? Eu utilizo bastante aqui nos meus vídeos. Aqui são músicas também apropriadas, né? Sem direitos autorais. E começa a aplicar também isso no negócio, tá bom? Que vai te dar muitos resultados aí, tá? E você não vai ser prejudicado por isso. Tá bom, galera? Então, esse vídeo aqui foi para poder agregar para vocês mais uma ferramenta aqui grátis para você estar tá utilizando no teu seus negócios. Tá? Espero que você tenha gostado de verdade de coração. Que eu fiz de coração, de coração, esses vídeos para vocês aqui no canal. Tá? Se você gostou, aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se tiver também ideias de vídeos também sobre ferramentas, tá bom? Pode falar que eu vou estar tá buscando essa ferramenta. Eu vou saber, eu vou procurar, eu vou procurar saber sobre essa ferramenta. Eu vou criar um vídeo para você e você vai gostar muito aqui. Tá com esse conteúdo, tá bom, galera? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, até o um próximo vídeo.